Para onde estou olhando? Para onde você está olhando? Hoje eu vou te recomendar um livro que é bem curtinho, mas é ótimo para poder presentear alguém ou mesmo compartilhar com alguma pessoa. Esse que é um livro da autora Miriam Micas E eu vou tentar te passar um resumo desse livro sem dar muito spoiler. Nessa obra, a Miriam escreveu relatos pessoais de situações de pobreza e fome que ela passou na infância. E para você que tem dificuldade de acreditar em experiências sobrenaturais, a Miriam narra um pouquinho a respeito de como Deus falou com ela antes e depois do mover do Espírito Santo. Uma coisa que me chamou muito a atenção no livro é a limitação espiritual que ela vivia dentro de uma instituição religiosa, da qual eu também fiz parte. E ela também conta a experiência pessoal de como ela fez para entrar no reino de Deus. Como a gente faz para entrar no governo de Deus? Será que esse lance de Deus está nos guiando tem alguma ligação com os dons do Espírito Santo? Mas isso eu não vou te responder aqui, porque você tem que ler o livro, né? E para quem conhece a Miriam, ela também conta como ela se sentiu com relação ao homicídio que o irmão dela sofreu e quais foram as palavras que Deus deu para ela, antes e depois desse fato. E além de todas essas histórias, você pode encontrar muitas palavras de Jesus contadas ao longo do livro, que são ótimas para poder auxiliar aquelas pessoas que estão começando a seguir Jesus, que já decidiram ser discípulos de Jesus. E a Miriam também disponibilizou um PDF desse livro, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se você tiver interesse em saber qual é o propósito da sua vida, qual é a sua vocação, qual é o foco que você deveria manter? Para onde você deveria estar olhando? Então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu criei para você. E a gente se vê nas próximas palavras ministradas nesse canal. Falou!